Olá, it's me, Thaia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho um story time pra vocês. Algo que acontece com muitas meninas. Embora que seja um pouquinho engraçado nem um pouquinho estranho no início, por vezes é muito perigoso. Eu vou vos contar sobre a minha vez a encontrar um Insta Sugar Daddy. Quem não sabe, um Sugar Daddy é praticamente um papoite. Ou um Sugar Daddy é basicamente o um homem que quer gastar dinheiro numa mulher só para conversar ou passar tempo com essa mulher e sempre têm relações sexuais, normalmente são velhos que estão aborrecidos ou velhos que querem companhia. Mas muita gente tenta usar essa forma de ser sugar daddy para chegar a outros fins. Então vou vos contar da minha história. Isso tudo começou em setembro. Eu comentei num post do shade room para quem não sabe, Shaderoom é praticamente uma página no Instagram que fala sobre a vida das celebridades e algumas... Outras coisas, eu comentei por baixo de uma foto e alguns minutos depois um homem me segue, um velho, branco. E eu não pensei muito, estás a ver? Porque normalmente quando alguém me segue eu vou lá para a página ver quem que me seguiu, né? Porque por vezes encontramos com cada pessoa a nos seguir e já, yeah, eu prefiro ter controle, um pouquinho de controle de, de quem me segue. Então não é que esse velho me segue, depois me manda mensagem. Eu vou tentar deixar a mensagem aqui, oh, mas a coisa é que a mensagem está em inglês. Então, para quem não entende vai ser um pouquinho complicado. Mas eu só vou mostrar o início da conversa, senão vou ficar muito tempo aqui a postar screens. Yeah. Tudo começou, ele disse, disse, olá, e depois ele já, como que estás? Eu tenho que dizer que tu és muito linda. E ela disse, eu quero te conhecer melhor, eu sou de Texas e tu. Eu disse obrigada, eu nasci no Canadá e cresci a volta do mundo. Que não é mentira. Normalmente, eu não respondo a essas mensagens, mas, nesse dia, eu tinha tempo e paciência e eu estava muito aborrecida, então eu disse, por que não? Vamos brincar com algumas pessoas. Ela que mandou essa mensagem, vai me aguentar. Então, ela disse, então tu és uma pessoa que viaja muito, cool. Ele basicamente disse, olha, nos conhecemos agora, mas eu, que sei, eu quero construir uma amizade contigo à base de respeito. Um, sinceridade e, um, e confiança. Yeah, confiança e vamos conversar sobre diversas coisas e eu lhe perguntei como assim mas eu já sabia porque you know your girl here is not dumb já, ah me apaixonei por ti e quero te conhecer melhor ba, ba, ba, ba, ba. e eu fiquei tipo mm isso cheira outra coisa, eu já sabia né, mas isso estava me dando graça e eu lhe perguntei, oh, como é que vou saber se isso é real ou não e ela disse eu não estaria aqui a gastar teu tempo e eu já sou um sugar daddy há 5 anos e já se passou muito tempo desde que levei uma mulher a sério e eu quero fazer isso contigo eu quero ficar sério contigo porque eu te encontrei no Instagram e gostei muito das tuas fotos. Eu fiquei tipo. Really? Se queres ser mesmo um sugar daddy de verdade, não tens que conhecer um pouquinho melhor essa mulher antes de dizer ela é X ou Y like? tem que ser um pouquinho mais inteligente. E depois ele foi lá me perguntar: Ah, tu vives com os teus pais? Vives aonde? Blá blá blá blá, blá blá blá blá. E aí eu comecei a mentir: Disse que eu não sou próxima dos meus pais, os meus pais vivem num lado do mundo, eu não falo com eles, os meus irmãos é que pagam por tudo, blá blá blá. Ele acreditou. Fiquei do tipo. Mas depois chegou um dia que eu fiquei já frustrada fiquei muito agitada porque ele estava armado e muito importante e estava muito mimoso e eu não gosto disso já subscreveste ao canal? comentaste? deixaste um like? ainda? vou beber água, tá, espera já? ok bye! bom dia que eu que eu estava impaciente e eu me mesmo eu sei que tu não és um sugar daddy eu sei e eu, eu estou aqui porque eu estava aborrecida e ele disse mesmo, na cara, like, estás a fazer isso para quê? Porque eu realmente, quando recebo mensagem assim, eu nunca respondo. Dessa vez já perguntei mesmo, por que é que estás a fazer isso? Ele já, Ah, porque estou a fazer money laundering. Esqueci de, de dizer isso. Até porque na página dele, eu tinha fotos de uma semana atrás. E eu fiquei a fazer um search aí pela internet. E anda por cima, a conta só seguia mulheres. E essas mulheres seguiam a página do Shade Room. Então fiquei tipo, ok. Eu estava a me perguntar mesmo: será que ele acha que nós somos tão estúpidas assim? Eu não mandei mensagem para nenhuma das mulheres aí. Se fosse uma pessoa ingênua. Nem já. Nem acho que tipo ia cair por isso, porque só segues mulher. Essa, essa tua conta só existe há uma semana. Really? Continuando, quando me encontraste? Ele explicou mesmo o que eu já sabia. Eu esqueci esquecer que no primeiro dia que ele falou comigo, eu lhe liguei por chamada. Ele dizia, ah, porque não, não consigo atender, porque onde eu trabalho, um, não permitem essas coisas, mas assim que eu tiver um telefone em condições, eu vou ligar para ti, para conversarmos. E eu fiquei tipo, uai, uai light. Todo... mas estamos no século 21 e está a dizer que não tens como não tens como ligar para mim você que é sugar daddy você que tem boa de dinheiro hum. fala jura <risos> e ele acabou por me dizer que ele está a fazer lavagem do dinheiro precisava da minha conta para passar o dinheiro assim quando receber não vai ser tão estranho vocês sabem como são os maribondos. e yeah. <risos> Então, ele queria usar a minha conta para fazer lavagem de dinheiro e eu disse: não. Antes de me dizer que ele está a fazer lavagem de dinheiro, ele me disse: por favor, não me julgue. Eu estou a fazer isso porque preciso e não é porque não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas preciso de fazer isso. Sinceramente, não perguntei mais sobre aquilo, até porque eu não quero saber. E ele disse: é a vida é tua, eu não tenho nada a ver com aquilo. Tu é que sabes o que vais fazer. Eu não te conheço, tu não me conheces em condições, então fica assim. Agora, não vais usar a minha conta. Depois de ter essa conversa, ele me disse, ah, gostei muito da tua forma de ser. És muito frontal e és muito chill. Já dei conta que és muito inteligente. E aí, ele já veio com outra conversa e ele até me mandou mensagem pela conta dele uh, original. like A conta dele de verdade. Descobri que é um nigeriano, desde isso todo, que mora nos Estados Unidos. Eu só fiquei a pensar, like... Mas você que já não está no teu país, Ana, faz isso por quê? para fazer o quê? Mas anyways, ela que sabe o que está a fazer. E agora ela está a tentar vir com mais conversa porque vamos no conhecer melhor. Eu gostei da tua forma de ser, tu és muito linda. Boi, boi, banho boi, E eu fiquei tipo, não. Eu não sei se ele estava a esperar de que Eu mostrei mesmo que eu não queria nada. E ele ficou a mandar mensagens e eu não respondo E acho que ele já percebeu que eu não quero nada, porque não me mandou mais mensagem A próxima vez que alguém me mandar mensagem porque quero ser teu sugar daddy ou algo assim do gênero eu vou, começar. Eu vou pegar nessa mensagem e vou-lhes brincar muito e depois vim aqui vos mostrar. Temos que ver agora que é muito perigoso falar com pessoas online. Então, meninas, tenham muito cuidado com quem entra no vosso diema de prometer mundos e fundos, porque, na verdade, talvez é alguém que está por baixo de uma árvore. Muitos homens estranhos, há muitas pessoas estranhas no Instagram e tudo que vai na internet nunca sai da internet, nós pensamos que uh, conseguimos retirar tudo que nós postamos, mas na verdade não, sempre fica aí, e então temos de ter mais cuidado e nos protegermos e sempre ter o olho aberto caso algo aconteça, porque o game está violento e todo mundo está a passar por dificuldades nesse tempo, então um dinheiro extra é sempre... Bem-vindo no bolso de todo mundo. Então esse foi meu story time. Espero que gostaram da história. Gostaram desse story time é só deixar um comentário aqui por baixo. Vocês já sabem. Não esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar, partilhar com os amigos. Bye!